meu Deus eu vou parar oi meu Deus do céu! eu sabia que ele ia vir mano eu tava com o dedinho do... eu sou Nunes, né mano é uma espinha galera que eu fiquei mexendo nela mano aí ela fez uma mancha ó mas não tem mais nada aqui não mas fez uma mancha olha as minhas imperfeições galera Por que, que eu fiz isso? Eu não sei, eu só fiz. qualquer coisa. Nosso comentário. Aê! Agora sim o ano pode acabar. Não Finalmente. Não! Finalmente agora. Não, finalmente. Não, peraí, não. Aê, peraí, aê, te tipo, comemorando, aê, peraí. Finalmente. Peraí, como é que é, galera? O ano. O ano. Peraí. Aê! Finalmente agora. O ano já pode acabar. Mas finalmente, agora e já ajuda deve estar errado. aí, finalmente. Aê, finalmente agora o ano, pode acabar, parabéns Lucas e toda a equipe. Aí nós mandamos um, uma rosinha, assim mesmo né, acho que pode ser assim, Aê! final, botar mais E pra dar mais ênfase né, fi***o, tá ligado, é só por querer mesmo. O que isso? Ei, que dano todo foi todo? isso que eu... Mano, eu não matei o cara em 1 mesmo? Eu... Não, foi isso. E por que que Alessandro não reviveu? Quero jogando. Ele não quer nem falar comigo, vocês acham que ele vai me chamar pra sair? É que ele gosta de pagar de gostosinho em si mesmo, de difícil, tá entendendo? É o jogo dele fazer isso aí, tá entendendo? Ai, gente, vai. a gente não tem mais idade pra ficar brincando, vai. Caralho, assim, Caralho Ezinha. É, e agora, mas eu, como é que faz? Deus, eu tava ficando com. Tá ficando apertado aí, Ezinha. Assim, Apertar mais pedra, senhor. Ezinha, não tô falando por mal, tá? Rapaz, camisa 10 Galera Não, se você quiser fazer um especial caprichadinho cara pro Joguinho, mano, ele falou que é só isso Para deixar ele feliz, você faria isso pelo Dioguinho? Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Acho que o Skar tá coçando a garganta ali Paizão, já ele vai fazer, viu Joguinho? Ah, se fuder, vai Marquinhos Seu é? <risos> safado Não, Marquinhos, fica aí Pela bandida, que que é isso aí, mano que que é isso aí? Ah, não aceita crítica sua não, viu? Sai fora. Verdade. Esse foi mais ou menos, <risos> Caralho, cara. Pai, o Scar falou que hoje também ele não pode. Vai fazer sushi? É sério, Scar? Você tá fazendo Valeu, sushi? Martim, comecei. Isso, Inatinho! O que aconteceu? Caralho, galera! Que da hora, mano! mano. Meu Deus! Inatinho! Um cara donatou com as seguintes palavras. Vou ler de novo, vou ter que ler, porque eu me exaltei e gritei, não consegui escutar o bote direito. E ele falou o seguinte. Valeu, Marquim. Comecei a te acompanhar há uns quatro meses e já me identifiquei com você. Continue sendo essa pessoa humilde e gente boa. Tamo junto. O cara só, tipo, mano, só queria agradecer, tá ligado? Carro. E conheceu há quatro meses, mano. O que, que você quis dizer com esse valor do Harvey? Se quiser digitar no chat com a gente aí. Se tivesse uma outra intenção de falar outra coisa com esse valor, me fala, por favor, porque eu fiquei curioso, mano Minha idade, que é esses cara? Um real pra cada dia? Ah, mas vamos lá, ele me conheceu em quatro meses. Mas cada dia, um real? Como assim um real pra cada dia, galera? Como assim? Quando tem dois dias, eu não entende, hein? Pois é, aí... <risos> Não sei, mano, igual, tipo assim, eu, eu tô reparando em mim, eu sou um cara, eu sou um cara muito simples, eu gosto muito de camiseta simples Reparei esses dias um bagulho, mano, direto, vezes eu vou sair, eu, eu gosto muito de usar uma polo preta que eu tenho Que não tem marca e nem nada, bem simples Aí eu fui reparar, fui perceber esses dias o jeito que eu tava andando Cara, deixa eu só dar uma fugida aqui, Morri. aí, eu comecei a perceber, galera, que eu tô... Ai! Aí eu fui começar a perceber, galera... Nah, que é isso aí, mano. Que é isso. Não, pinga em mim não, paizão. O cara tá até pingando em mim, eu não vi, ué. Aí eu fui começar a perceber, galera, que eu tô... Que eu tô me vestindo, assim, ainda mais no lugar que eu vou, mano. Igual o milionário, já. Eu percebi isso, assim. Deu um negócio em mim. Porque eu tô... Saca, as roupas que eu gosto de usar, assim, bem simples, assim. A bolinha preta que eu amo, e tal. Um negócio bem muito simples. Percebi que eu tô andando igual o milionário. Foda, mano. É que, tipo, ah. a sobrancelha da... Não sei se tu 16. já reparou isso Entendi, Wzinho? Ah, o cara tá morto aí, não, não sabe Bora em tá grai, tá. Tadinho, mano. mano, que combi moral, hein, galera Você aí, mano, que tem um amigo Joga um duozinho com você de vez em quando mano. Um amigo que faça sentido, mano Manda esse combi pra ele lá, mano Do Renatinho e do Marquinhos De Ziggs e Veiger Difícil é dar errado, tá vendo, -se? Como é que é? Olha, depressão safado, mano. Caralho, velho. Vai correr isso vai. tudo. Vai. Nossa. <risos> Será que eu daria pra um bom ICBR? Deixa eu dar uma levantada aqui pro galinho especial. Aqui. Vamos lá, então, galera. É, vai, se você estiver na cama ou se você estiver na cadeira, você vai... Encostar a sua cabeça bem de uma maneira bem confortável, né? Encosta no travesseiro ou encosta na cadeira. Pode falar, pode, pode falar tudo. Coloca tudo pra fora e desabafa pra gente. Fala o que, que tá acontecendo. Passa na sua cabeça. Marquinhos, meu, toba piscou o que fazer. Escola, vai lá fazer cocô, mano. Pelo amor de Deus, ó. Marquinhos, para de arranhar meu cu. Que é isso, parei. Chinelo terno, cara? Não, é que, tipo, tô precisando do... Caralho, velho, O... A Brata? <risos> Meu Deus do céu! Chegou, hein? Ah, Ué... Então... Você tem que conseguir? Acho que eu untei, né? Que lindo que você acha? Caralho! Caralho! Caralho, que eu sou enjoadinho de fide, hein, galera? Tudo tá dentro aqui, ó, tá no seu HD, tá ligado? Você tem um HD na sua cabeça, mano. Você tem que, tipo assim, não é acordar, ah, vou estar motivado, vamos nessa. Não, mano, você vai acordar e você vai falar, mano, eu preciso levantar porque eu preciso fazer, tá ligado? Você tem que botar isso na sua cabeça. Não é, ah, estou motivado, vamos nessa. Não é, mano, eu, hoje eu acordei podre, mano, eu acordei podre, acordei cansadão, mano. Só que eu já, que Eu falei, bup, bu bu, eu já levantei, dup dup. Bora, bora, bora, já, já levantei, bora, bora. Se eu ficasse na mais um minutinho, que eu ia lá. Ah, tá tá ligado? Ah. Levanta e bora. Oh, e Fido é bom, né, mano? Eu tinha esquecido que Fido era gostoso assim, velho. Eu tive essa sensação na hora que nós escutávamos a Mamana, aqueles dois aqui. E que a Lídia saiu vivo. Fidozinho, ele tem um Scribbish legal, mano. se você tiver polícia, né? fazer é geninho. Valeu Pikachu, galera. Pikachu fazendo parte da pa da família também. Ah, pica pica, Pikachu. <risos> Nossa, para que que eu falei isso? Pikachu, obrigado pelo sub seja bem-vindo ou bem-vinda, mano. Valeu por lá, por que que eu falei isso, galera? Renatinho Gemiro é gostoso pra Anusari. Renatinho Gemiro, pedido aqui em especial. Ai, Nossa! <risos> Valeu, Roberto, <risos> obrigado claro, pelo claro. C...